Morre a atriz Mila Moreira Mila Moreira estava internada no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro, e faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 6. Mila Moreira foi uma das primeiras modelos a atuar. Morreu na madrugada desta segunda-feira a atriz Mila Moreira. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa Star, na zona sul do Rio, onde Mila Moreira estava internada. A causa da morte não foi divulgada. Ainda não há informações sobre o velório e enterro da atriz Mila Moreira. Mila Moreira começou a carreira como modelo, aos 14 anos, e participou de diversas novelas na TV Globo, entre elas, Plumas e Paetês, e Marrom glacé Ao longo da carreira, Mila Moreira esteve em cerca de 30 novelas e minisséries. Mila Moreira foi uma das primeiras modelos a atuar. Em entrevista ao vídeo show, ela afirmou ter enfrentado preconceito. A estreia aconteceu em Marron Glacé, em 1979, quando interpretou Érica. Na época, não era comum ter uma modelo fazendo televisão, então, claro que, inicialmente, teve um preconceito. Todo mundo ficava esperando para meter o pau mesmo. Os olhares tortos eram mais por conta de ser uma pessoa fora da classe. Era como hoje. As pessoas ainda acham que você está roubando o trabalho dos outros. Você estuda para ser atriz e chega alguém que só porque é bonitinha e está na moda vira atriz, disse Mila Moreira. O último trabalho na TV foi a novela Lei do Amor, em 2016. Mila Moreira ficou conhecida por interpretar mulheres elegantes como ela. Entre novelas marcantes das quais a atriz participou estão Elas por Elas, Corpo a Corpo, Que Rei Sou Eu, Meu Bem, Meu Mal, Paraíso Tropical.